Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E hoje, como vocês podem ver, né? Quase fiquei no balão pela segunda vez no segundo vídeo. Estou aqui com Nicolas Vital, onde a gente vai falar um pouco mais de Calculadora do Veneno. Nicolas, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de novo. Parece que o pessoal gostou do primeiro pois vídeo, é. né? Vamos repetir dessa Muito vez. Muito compartilhamento, inclusive os seus amigos lá, os... Os ambientalistas. É, os artistas, PHDs em toxicologia, compartilharam bastante. A gente teve bastante visualização. Vamos ver se eles aprendem agora, Vamos né? ver. Então, toca a vinheta pra gente começar a falar do vídeo de hoje e mostrar um pouco mais aí sobre ciência para a Juliana que motivou o nosso vídeo. Beleza? Então, toca a vinheta, então pode vir com tudo, que hoje eu estou um veneno, como diria o Fernando Sorocaba. Alô, Edson, <risos> coloca sua música. não demora, amor, não sabe o que você tá bebendo, pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno, veneno, veneno, veneno, veneno, pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno. Então beleza, o que, que a gente vai fazer a parte 2 da calculadora do veneno? Porque vai aparecer aqui em algum lugar da tela o, o vídeo 1. E aí o que, que a gente fez no primeiro vídeo? A gente calculou como é que eu, quanto que eu preciso comer de maçã ou de determinado alimento para que você tenha algum tipo de indisposição com agrotóxicos. Certo, Nicolas? Certo. Aí minha cara Juliana Goulart, que vai aparecer, vem aqui, Ju. E sua outra Juliana hoje, a original, vamos colocar assim. Posso obrigada, falar a original? Obrigada. O que, que a Juliana me perguntou? Ela falou assim, ah, Botão, mas você calculou para maçã. Mas no dia a dia a gente não come só maçã. A gente come arroz, feijão, tomate, alface, legumes, o cacete A4, que pode estar intoxicado, certo? Essa quantidade de alimentos que a gente consome pode dar pau? Então é justamente isso que nós vamos fazer, certo, Nicos? Certo. Então agora, se corta para a planilha aqui fazendo uma gentileza. O que, que nós temos aqui? Imagine que isso daqui, essa pessoa vai consumir no café da manhã, no almoço e na janta, estes alimentos que estão passíveis de contaminação. Então, banana, maçã, mamão, suco de laranja, arroz, feijão, laranja, peru, caraia quatro. Beleza? cidadão vai comer bem, né? Tá comendo bem. Esse aqui tá comendo bem pra cacete. O que, que nós temos aqui, meu caro Nicolas? Procurei na internet, eu não sei se esses números são verdadeiros, então depois se você não gostar da planilha, você faz com o que você consome, beleza? Eu adoro quando eu falo assim que os caras põem eu dando coisa <risos> nos outros. Então o que, que eu tenho aqui, meu querido? que você vai comer, né, na café da manhã? Uma dose aí de 0,08 quilos de banana, vai consumir uma massa de 130 gramas, vai tomar suco de laranja aqui, que eu dei uma procurada aqui, 10 laranjas, fazem mais ou menos um litro de suco e que uma laranja pesa 180 gramas, então mais ou menos menos está consumindo meio quilo de laranja para 300 ml de suco pela conversão. Depois a gente faz uma regra de três, certo? Ju? Enfim, consumos de alimento que a gente vai ter no dia a dia. Beleza, Nicolas? Então o cara, como ele colocou, está consumindo bem. E o que, que nós temos aqui, pessoal? O limite máximo de resíduos para qual defensivo? Vamos pegar aqui o glifosato. Esse é o, esse é o número um dos Você gosta do glifosato? Eu gosto. Por que é o número um dos elementalistas? Porque o pessoal só conhece três nomes nesse mundo. É, glifosato, Monsanto e Roundup. É. Que no fim das contas é a mesma coisa, né? Precisa explicar isso pro pessoal. Entendeu, Juliana? Pai, sai do celular. E o glifosato, é importante a gente lembrar que ele é da categoria toxicológica dos menos tóxicos, né? Então o pessoal faz uma campanha contra o... Ele é, ele é pouco tóxico, né? Então o pessoal faz a campanha pelo banimento do glifosato, enfim, tem uma, uma grande campanha anti-glifosato, só que o pessoal tem que entender que se for banido o glifosato, vai surgir uma nova tecnologia que provavelmente vai ser mais tóxica que ele. Isso, então... aí, isso é um negócio, desculpe interromper, isso é um negócio extremamente Interessante que você colocou, não é risco, né? Classificações de nível de agressividade, vamos sim, colocar assim, do sim. defensivo. Ele é dividido por cores, são quatro categorias. Então, e o glifosato é do mais amigável, entendi. tanto pro o homem quanto para a natureza. Entendi. Então presta atenção. Então o que nós temos aqui, meu caro Nicolas? Glifosato, certo? Aí tem o um nome científico, aquela baboseira. Da onde eu peguei isso aqui? Acho que tá na Anvisa. Se vocês colocarem aí a descrição do glifosato você vai achar. Então é, é engraçado um que, medicina. que essa classificação dele é feita pela Anvisa. Ah lá, é aquilo ali que você falou, né? A classificação toxicológica classe 4, se é, é, não me é, engano. É, é. Ou seja, a classe 1 é a mais tóxica. Isso. E a... Depois você coloca uma imagem aí, o zerati fazendo um favor desses níveis de classificação. Beleza? Nós temos aqui as modalidades de emprego, maturador, la. E todas as culturas autorizadas para uso, a modalidade da aplicação, o LMR e o intervalo de segurança. Então, se vocês observarem aqui, lógico que eu escolhi glifosato, porque eu, é onde a gente aplica naquele negócio. Então tem a mecha, arroz, aveia, Zevem, banana. Que cacau. é o produto mais ah. utilizado no, no Brasil e no mundo, né? De glifosato? Ah. Eu tô aprendendo pra caralho hoje aqui, que eu não tenho ideia. Beleza, isso aqui a gente já trabalhou, certo? O LMR que é o limite máximo de resíduos, ou seja, quanto que uma pessoa pode consumir de resíduo em miligramas por quilo, beleza? Tem até uma história engraçada antes da gente começar, que, é, que os detratores, né, como eu já disse, eles sempre gostam de, de pegar no pé do glifosato. E aí tinha uma entrevista, era algum executivo da Monsanto lá no exterior, eu não lembro exatamente quem que era. E aí ele estava sendo entrevistado e em determinado momento ele estava falando sobre, sobre o glifosato, sobre o LMR, que seria possível até tomar um copo de glifosato glifosato sem ter problema nenhum. E aí o cara chegou com um copo de glifosato pra ele tomar. E aí ele não tomou, lógico, porque não é feito pra tomar, né? Exatamente. Mas só de acordo com ele. Provavelmente se ele tomasse, ele não ia morrer. Ele ia ter algum problema. Ia dar um pau. Lá. Ia dar um pau, ele ia vomitar, ia acontecer alguma coisa, mas morrer ele não ia. Sim. Tem coisas muito mais tóxicas, por exemplo, uma calda de enxofre que é aprovada pro orgânico, é, é muito mais tóxico que um copo de glifosato, por exemplo. É, mas é que não tem muito sentido o cara tomar o um glifosato, Exato. né? Ah, aplicar Exato. Mas isso aí a gente discute depois, vai falar no intervalo de assim semana. Enfim, meu caro Nicolas, aqui tem todas as culturas que são autorizadas, as devidas ondas. Então, o que, que o botãozinho aqui fez, né? Pegou isso daí, colocou na planilha, eu tenho aqui banana, maçã, mamão mamá, colocou aqui um consumo em quilogramas por dia de quanto vai consumir e colocou o LMR, que é diferente para cada cultura, beleza? Então, o que, que nós temos ali? Consumo em quilos por dia, né? E LMR em miligramas por dia. Então, o que, que nós temos? Se eu tiver a multiplicação dessas coisas, né? Eu vou cortar quilo um quilo e vou colocar qual, é, qual que é a ingestão máxima diária em miligramas que eu tenho. Então vamos lá. Igual, meu caro Nicolas, C3 vezes D3, ou seja, o consumo em quilos por dia versus o LMR em miligramas por quilo. Nesse caso aqui, né se eu consumir isso na dose de LMR, eu vou estar tá consumindo 0,002 miligramas por dia. Coisa na dose máxima. Ca... Na dose, na máximo, dose mano. Coisa pra caralho, né? Eu não sei quanto que pesa isso, mas deve ser menos que um cílios. Vamos abaixar aqui, arrastar isso daqui. Nós temos aqui, então, toda a ingestão diária que eu tenho uh, para esses alimentos. Se eu somar essa porra aqui agora, igual ó, a somatória disso, né, o Mi que, que me diz? Meio miligrama. Meio miligrama por dia, considerando todos os alimentos, trabalhando com a dose máxima de limite. Beleza? Que dificilmente o cara vai conseguir consumir tudo isso na dose máxima, né? Não, isso aí eu tenho uma probabilidade de contaminação, a gente já trabalhou no outro vídeo, uhum. que apenas 3% dos alimentos foram considerados aí acima do limite máximo de resíduo Estão então, colocando 100 então Estão colocando, limite. exato, nós estamos trabalhando no tá E aí nós temos outras coisas aqui, certo? Nós temos aqui um parâmetro, né, que se chama ingestão diária aceitável, que a gente já trabalhou no outro vídeo, que é dado em miligramas dia por quilo de peso corporal. Então, do glifosato, deixa eu pegar aqui na bula para a gente ver quanto que é, ela tá aqui ó, 0,042 miligramas por quilo de peso corporal, então vamos pegar esse negócio aqui, 0,042 miligramas por peso corporal. Certo? Quanto que você está pesando? Então, vamos manter no 90. 90 quilos, então Vamos tá manter, bom. né? Não sei se ainda é desde o último vídeo. Desde o último vídeo. Eu provavelmente engordei, <risos> estou suando que nem um porco. Achei que o ar-condicionado estava funcionando direito, já não está mais. Beleza? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Matemática simples, né? Miligrama por dia por peso corporal. Se eu multiplicar o peso corporal pelo reader, né, vai me dar aqui o quanto eu posso consumir Opa. de glifosato por dia. Ou seja, eu posso consumir 3.78 miligramas por dia da molécula do glifosato, que eu não vou ter problema nenhum, de acordo, lógico, com quem fez aqui, que foi o Códex Alimentar. Se você quiser comentar alguma coisa, eu até agradeço. Não, o Códex é uma instituição internacional, né, porque as pessoas falam, ah, mas é que o Brasil é, não faz a avaliação direito. Isso não tem nada a ver com nenhum órgão brasileiro. O Códex é um, é um órgão internacional que é, padroniza a utilização de defensivos no mundo do todo. Então, o códex é o, o, o mínimo aceitável que você tem que ser. Alguns países são mais rigorosos que o códex. Uhum. Algumas pessoas fazem comparação com a Europa, por exemplo. Aqui é a Europa, ela vai além do estabelecido pelo códex. Mas o códex ele já é, é, um, é um volume harmonizado e que com certeza não faz mal à saúde. Agora, se o país quer ir além, aí é uma questão individual de cada país. Show de bola. E outra coisa que vale a pena comentar, os caras não tiram esses valores valor aí porque eles acham que é legal, né? Tem um monte de teste que é feito aí uhum. e tem uma certa dose de segurança já para estabelecer isso daí. O que que é isso aí? O que que é negócio? Então, na verdade a ingestão de aceitável ela é feita baseada no, nos testes com cobaias, né? Que é o DL50, que é, uhum. que é o DL50? É a dose letal que mata 50% das cobaias. Beleza. Então eles chegam nesse número e ainda dividem por 100 para ser totalmente seguro pro humano. Como eles não testam em humano, então eles consideram que uma dose 100 vezes menor Do que o suficiente para matar metade das cobaias Seja seguro para o humano E com certeza é Porque a gente vem usando esses produtos há mais de 50 anos E nunca ninguém morreu é, E a longevidade do ser humano, né? Só vem, né? O nosso as, pessoas, fã só vem as pessoas só vivem mais e cada vez melhor, né? Pois é Então assim, pessoal Basicamente, o que, que basta comparar? Certo, Nicolas? Se eu tenho 3.78 que eu posso comer E esse cara aqui está comendo Diga-se de passagem bem para caralho Porque eu não como essas Porra, aqui deveria comer, mas não como, né? Ele tá consumindo aí 0.46, ou seja, né? Ele tá com uma segurança, deixa eu fazer esse nível de Pensa segurança. Pensa que esse 3.78 né? pro DL50 seria 378. Exatamente. Ou seja, se eu dividir, né? A gestão diária aceitável, porque eu realmente estou comendo, né? Eu tô com uma, um fator de segurança que eu inventei de 8 vezes em cima do consumo. Ou seja, beleza? em português, a gente come 8 vezes menos né, nessa alimentação completa. E considerando que nós estamos trabalhando com a dose máxima do máxima resíduo, hein? Do porque resíduo. na verdade, como a gente já trabalhou no outro vídeo, isso não é uma verdade. E aqui, só para dar uma engraçada né, na nossa planilha, eu vou colocar um C aqui, certo? Ó, meu caro Nicolas, C, se a minha ingestão né, diária total, que é de 0,48, ela for maior do que a ingestão diária aceitável do glifosato, se isso aqui for verdade, o que, que vai acontecer? Né? Você está envenenado. Posso dizer assim? Claro. Se isso não for verdade, você... Opa. Não está envenenado. Fecha a palita. Então, olha que coisa maravilhosa. né? Então, nesse caso aqui, você não, não está, está envenenado. Né? E ainda, se você quiser a mão frufru, a gente pode pegar aqui, já que tem que render pauta no vídeo, vamos colocar uma formatação condicional. Cadê aqui? Uma nova regra. Então, cliquem aí, deixa os sinais que são, página inicial, formatação condicional, nova regra. Né? Vamos apenas células que contenham. O valor da célula tem um texto específico. Qual que é o texto específico? Não está envenenado. Contém. Não. Quando contei não, né? Todo mundo, quando é amigável, vamos colocar um verdinho aqui para ficar bonitinho. É com a fonte em branco. Olha lá. Que maravilha, né? Então você não está envenenado. Agora, quando você está envenenado, vamos colocar aqui que ele vai ficar em preto. É um vermelho, é um vermelho, né? vermelho, Então se eu consumir aqui, vamos consumir 5 quilos de banana por dia, que vai dar pau. Mesmo assim não deu, Jesus. Vamos pegar o outro aqui. 100 quilos de banana, viu? <risos> aí, agora sim tá funcionando. <risos> Beleza? Gostou? Então agora quando você... você... Nós vamos fazer o aplicativo, né? Vamos recomendar é para não comer mil quilos de banana, Não coma então... mil quilos de banana. Em né? um dia. Exato. Corta lá que é isso pra gente fechar. Então é isso, o vídeo de hoje. Foi esse. Espero que vocês aí tenham um pouco mais de esclarecimento, certo, meu caro Nicolas? Porque aqui a gente está trabalhando, na verdade, né, sem achismo, né? Eu não estou falando de ideologia novamente, nós estamos trabalhando com bula, regra de três e algumas considerações técnicas. Até porque na hora que comprovarem alguma coisa contra, eu sou o primeiro a virar para o outro lado. Com certeza, até porque a gente é consumidor, Exatamente. né? A gente come igual as outras pessoas. Exatamente. É que o que você não pode é se basear na ideologia de pessoas que não têm o menor conhecimento de toxicologia, né? Cozinheiros que, têm tóxito, que são PHDs tem que em toxicologia, Artistas? Então, artista, os artistas são PhDs em toxicologia. Parece que no Projac eles lançaram um curso lá, ah, né? é? Em medicina. dentro junto com o negócio de ator? Junto, né? Na ah, escola, tá. formação de ator, eles estão fazendo isso agora. A gente podia algum artista compartilhar o nosso vídeo também, né? Com certeza. Não, e tem mais um recado que o meu caro Nicolas quer dar pra gente encerrar o vídeo do glifosato. Não, porque a gente tem que lembrar, antes de qualquer coisa, que o glifosato é um herbicida. Ou seja, ele não é aplicado em cima do alimento. Ele é aplicado do lado pra matar as plantas daninhas. Tirando a exceção feita, né? soja, milho transgênico, que você aplica junto e eles são as plantas são resistentes, nesses alimentos convencionais eles são aplicados do lado, eles não são aplicados no, sobre o alimento. E, mais uma vez, se você esperar o período até se degradar, né, o período de carência, a chance de ter resíduo zero é muito grande. Isso é um negócio super importante, você que tá na ponta aí também, né, produtor ou quem tá trabalhando com a cultura, é que para esses caras parem de encher o saco, né, a gente tem todo aqui um manual assim. Que é essa questão de intervalo de segurança, a carência do produto, então, se seguir, né, de acordo com o que manda a bula do remédio, vamos uhum. supor assim, essa não vai ter problema nenhum. Com você vai no médico logo, ela vai assim: não, você toma uma vez por semana esse remédio aí, você quer ir lá e tomar dois de dia, você vai chapar o coco, tomar certeza. um uísque junto e vai dar uma merda. <risos> beleza, então é isso aí. Se você gostou, como é que é, Ju? Deixa seu like, compartilha com seus amiguinhos para a gente bater o Inderson Nunes, a Bela Gil e todo mundo aí. Beleza. Obrigado. Tchau, tá um tchau aí. Gente. Fala, pessoal. Obrigado. Alguém conhece <risos> Tô <assistir? risos> Então tá bom.